É muita velocidade, né? eu só vou mostrando pra vocês os detalhes né, da construção aqui da obra, do que a gente fez. E vocês vão começando a entender um pouquinho melhor sobre o Steel Frame. E vou pedir desculpa de novo, porque eu podia ter mostrado os painéis, mas eu me empolguei tanto com a montagem com o pessoal daqui, que a gente foi ó, e sentou o pão na obra, conseguiu fazer ela andar super rápido. Então, beijinhos pra vocês.